Então, a gente teve que acordar um pouquinho mais cedo hoje Mas tudo bem, a gente veio tomar café da manhã né, sem pressa Não Paraguai. guai né? Nós não temos tantas né, coisas assim pra comprar A gente não tem de comprar Nada de eletro essas coisas que o pessoal vem comprar aqui é celular, celular, assim. Provavelmente a gente não vai poder tomar muito tempo nas lojas. A gente vai mostrar mais fora que dizer que é muito bagunçado. Deve ser uma 25 de março grande. Fizemos nossas primeiras comprinhas. Comprei um lençol, gente. Um lençol no Brasil, muito grande, vocês não ideia. Okay. Jogo de cama, assim. <risos> Aqui você paga assim, uns 50 reais. E maquiagem vale muito a pena também. Lojas grandes de maquiagem, jogos de sombra, etc. Você paga mais ou menos. sei lá. Um jogo grande, uns 10 dólares de sombra, né, com aquelas, sei lá, 50 cores A ah, especialista falando de maquiagem aqui Cada pessoa tem um limite de 300 dólares pra gastar aqui Acima disso você paga 50% sobre o valor excedente de taxa Esse shopping é um shopping novo, chama Shopping Paris é bem bonito esse espelhado dourado. Dólar congelado. 3,49 aqui, 3,60 ali. Tá, mas na rua... Na ah, rua não, é 4,20, né? Não, na rua tá 4,20 aqui o Aqui tá quanto? Tem... aqui tá 3,49, aqui é 3,60. Eu comprei uma lâmpada aqui é A louca que vai pro Paraguai pra comprar lâmpada Mas sabe aquelas lâmpadas Estilosinhas, assim Que é amarelinha, mas é de LED Sem brincadeiras Mês passado eu paguei 30 reais em uma minúscula Na Tokstok Pro meu gato quebrar no dia seguinte, né? E aqui A versão mais cara, que é aquela Que tem o desenho da chama Eu paguei 16 reais Algumas outras coisas tá, tá igual aqui. É, tênis acaba saindo na mesma se você comprar original, né? Só que no Brasil você pode parcelar. É, no Brasil você pode parcelar, né? Então. Uma dica bacana, já tinha falado pra gente, mas eu esqueci. Tem o Shopping China, que fica aqui dentro do Shopping Paris. Um andar inteiro. Isso, um andar inteiro, praticamente. E o lema deles é, se não tem no Shopping China, não existe. Não, se existe, tem no Shopping China. Dá na mesa. <risos> <risos> Olha o pratinho ah, da Taila. Foi 25 mil guaranins, o equivalente a 18 reais. O meu foi um hambúrguer com... com uma patagônia, que só a Patagônia custa 10 reais, né? Deu 25 reais, 25,29. Eu vou aproveitar a pausa almoço aqui pra relembrar algumas dicas de segurança pra você não ser enganado aqui. Não passe seu cartão em qualquer lugar. Barraquinha de rua, essas coisas que seu cartão ser acredito que dentro de shopping assim não tem problema a dica número 2 cuidado onde você come eu eu senti cheiro de comida de rua aqui na frente E embrulhou um pouquinho o estômago e tava com aquele cheiro de carne passada, sabe? Três Pergunta sempre se tem taxa de transação quando você for passar o cartão A gente esqueceu de perguntar na primeira loja Quando a gente for, foi ver tinha 5 mil guaranis cobrados sei lá de taxa ter uns 2, 3 reais E era um valor pequeno, então... Imagina se você ficar passando, cada vez que você passar você pagar essa taxa Você vai se dar mal depois Peguei meu lanche e foi isso que me custou R$15,00, uma Patagônia e um lanche. Voltamos pro hotel. Agora a gente vai mostrar um pouquinho as coisas que a gente comprou e o quanto a gente pagou em cada coisa pra... Somal, mal tanto que a gente gastou lá no Paraguai Não sei se a gente já mostrou, mas Nesse hotel que a gente está As camareiras fazem esculturas com as toalhas Cada, cada dia é uma escultura diferente Vou começar por, por essa mala grande Que eu estava precisando é Uma das coisas que mais vale a pena Comprar aqui é mala Essa mala grande E esse kit aqui é um pacotinho com seis bolsinhas para você organizar a, a mala, conseguir dividir suas coisas. É, essas duas coisas saiu 151 reais. A mala grande foi 26 dólares, a, o kit foi 8 dólares e teve uma taxa de 8% de, de transação no cartão, porque a gente já tava sem dinheiro. E tem mais um monte de coisa que a gente comprou hoje. Eu vou começar pela parte do camelô. É, esse aqui eu já tava de olho já. É um lençol tamanho queen. 6 mil, mil fios. 6 mil fios, mas eu desconfio que obviamente não seja tudo isso, porque não Foi ia ser 50 reais. 50 reais no camelô. Mas parece bom. É, tênis. Então, paguei aqui R$55 cada um, era 60 mas ela fez, como a gente levou dois pares, ela fez por R$55 cada As malas pequenas no camelô tava saindo por volta de R$85, reais Isso sem nota, e na loja eu consegui comprar com nota e tudo por 78 era a última peça e ela é expansiva Então, eu achei que eu me dei bem nessa, e ela... Tem roda que gira 360, tal, mas uma mala dessa no Brasil custa super caro. Esse aqui é um kit de corretivos tem todos os tipos Três batons, um movedor de maquiagem, mais um delineador em caneta e saiu cerca de 80 reais. E Victoria's Secrets, na loja Magic Shop. É, esse daqui tava valendo a pena, da embalagem antiga, tava 9 dólares, ela fez por 8 e meio cada um pra mim Os novos estavam um pouquinho mais caros, estavam cerca de 11 dólares Mas você consegue no Shopping China, eu vi que tava com preço melhor aqui foi minha encomenda do meu pai de sol <risos> Eu escolhi esse óculos de sol dois e cinquenta dólares para usar na garrafa de vinho três dólares e 50 dessa marca Cuisine Art que é um pouquinho que carinha Shop, no, ali no shopping Paris mesmo tem uma loja de bijuteria Becca Biju que eu comprei besteirinha também Tinha esse kit aqui de viagem que às vezes a gente precisa para colocar shampoo condicionador um aplicador de cílios postiços pulseirinhas é, gente, isso daqui tava 50 centavos de dólar cada um na valinha pra sobrancelha. 76 mil. Olha <risos> eu não sei quanto dá isso. Amei o Shopping China, também fica dentro do. O do, do, mandar inteiro do Shopping, do shopping Paris. Paris. Isso. É, ela tem muita coisa importada, então, tipo Coca-Cola, de baunilha. Dizem que é ruim, mas eu queria experimentar. E essa daqui que é de cereja. 1 dólar e 20 cada. É pílula recarregável é 5 dólares. Essa batatinha aqui ela saiu 1,70. 1,50 dólares. A Pringles original tá 2 dólares e tem de vários sabores. Vinhos. Três dólares e 50 um vinho da Concha e todo. Reservado. Hum? Reservado. Reservado. E esse outro aqui, hum. três medalhas, que é um... Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay. Tava quatro e pouco dólares, bem mais barato que no Brasil, lógico. Mas essa balinha aqui também foi 1,50. Um e é isso, bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se tiver alguma dúvida pode perguntar pra gente nos comentários.